Olá, seja muito bem-vindo aqui ao é programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, primeira edição de 2023, vai discutir o ensino médio, o ensino do empreendedorismo no ensino médio. Quem está aqui conosco para discutir, debater e aprofundar esse assunto, a professora de Sociologia, História e também de Geografia, Carolina Gomes, a quem desde já nós damos aqui as boas-vindas. Professora Carolina, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria, uma imensa honra conversar de um programa, de um assunto de tamanha relevância nesse programa. Realmente, Anderson, obrigado pelo convite. Fico imensamente agradecida de estar falando sobre esse assunto, porque é importante a gente esclarecer essa questão do novo também ensino médio, né, que está sendo implementado esse ano. Né? E a partir disso a gente tirar algumas dúvidas né, que norteiam, principalmente a cabeça dos jovens que estão tá vendo por daí por diante. Eu acho que nós temos uma ótima oportunidade em mãos para que a gente possa conversar sobre esse assunto, que seguramente esse conteúdo também será acessado por eles. E eu quero começar, professora, falando é, em relação a essa questão, perguntando para a professora se é, o ensino do empreendedorismo, é no ensino médio, como é que vocês... É, organizam essa disciplina em dois pontos, né? o ponto, a, a, a perspectiva prática e também a perspectiva teórica. Então, Anderson, é, funciona assim, né? a gente tem que entender um pouquinho de como funciona a escola né? para poder colocar essa questão do empreendedorismo, porque a escola... Ah, nada mais é do que uma questão de conhecimento, a escola é um fruto né, desse, desse conhecimento e através desse conhecimento é onde o jovem fica a maioria do tempo sendo a maioria desse tempo, né, esse jovem ele tem que ter contato com diversas áreas né? pensando-se nisso, né, foi o que? Foi implantado algumas disciplinas né? uh, por exemplo, na escola onde eu trabalho, né? temos lá então a disciplina de projeto de vida que é onde se faz uma análise daquilo que o aluno ele sonha, ele pensa, em que seria esse projeto de vida. Dentro desse projeto de vida, que também a gente tem alguns conteúdos, eu trabalho numa escola de período integral, e a escola de período integral também tem uma questão da pedagogia da presença, que é uma questão assim, de uma questão mais individualista, que o professor vai ter que ter esse contato mais individual com aquele aluno. Dentro dessa pedagogia da presença, né, juntamente, né, juntamente também não deixando de lado o projeto de vida também é extremamente importante, esse, esse projeto de vida é onde o aluno consegue desenvolver. Então a gente dá uma análise do que esse aluno ele quer para a vida dele. Dentro dessa análise, a gente faz é, fala algumas. Eu não falo brincadeiras, algumas. Mas, é, também não seria uma entrevista, mas assim, a gente permeia ali aquele aluno e fala assim para ele, fala, olha. Mas qual, é o, qual o caminho você deve percorrer para esse sonho? Será que esse sonho para você é viável sim ou não? Depois de ter feito tudo isso, né, a gente tem que trazer algumas perspectivas que esse aluno, se ele vai querer sim ou não. Né? E já pensando futuramente quando ele sair para o mercado de trabalho. sim né? E saindo para esse mercado de trabalho, ele vai ter uma noção, né? Se é isso que ele quer ou se fala, não, não foi bem. Eu esperava que o meu sonho era alguma coisa e, na verdade, não estou. Né? Então, dentro dessa perspectiva, então, a gente tem uma certa análise a partir daí. Deixa eu aproveitar essa oportunidade e perguntar para a professora. Quando nós estamos falando da disciplina do projeto de vida, nós estamos, de alguma forma, aprofundando a perspectiva subjetiva do aluno em relação à própria vida, à própria história. Isso, porque assim, ó. Hoje em dia, o que está acontecendo? Né? Os alunos ainda não têm aquela perspectiva, porque é assim, temos lá o primeiro ano, o segundo ano do ensino médio, vem de um fundamental, né? aquela coisa da mecanização. E esse aluno, na hora que ele sai para o mercado de trabalho, ele não sabe o que ele quer, ele, tá, ele não tem perspectiva de vida, ele não sabe o que ele quer, e principalmente se é uma escola de periferia, de cidade. Por quê? Porque dentro da... da qual que é a realidade que ela não está encontrando? Nenhuma. Ele está o quê? Qual que é? Às vezes, uma família totalmente desestruturada, que ele não sabe, o pai e a mãe, às vezes, são analfabetos, ou não conseguiram terminar o ensino, enfim, então ele não tem essa perspectiva, então ele tem esse, esse exemplo dentro de casa. Por ele não ter esse exemplo dentro de casa, fica muito complicado ele sonhar também. Então, esse sonho, essa perspectiva de vida, é onde essa escola, dentro dessa disciplina eletiva, vem trazer para esse aluno se pode ou não, ou se é viável ou não, dentro também do, sua, do seu projeto de vida ali, se ele quer ou não quer. Né? Fica muito mais fácil. né uh, Por exemplo, se ele quer ou não cursar uma faculdade, se ele quer ou não, ou fazer um ensino técnico, né ou então trabalhar mesmo como empreendedor. né Mostrar para ele, falar que são vários caminhos que ele pode estar tá seguindo, não só o, o caminho seria da, da CLT, mas, enfim, o caminho também que ele pode estar tá seguindo como empreendedor, ele está montando um próprio negócio, enfim. E nesse sentido, você está dizendo, então, que existem muitos alunos que têm contato com o conceito do empreendedorismo, de repente, na própria escola, no ensino médio. Sim, sim, sim, porque, assim, alguns deles têm um sonho, falam assim, nossa, eu quero cursar uma faculdade, tá? Mas o que você quer fazer nessa faculdade? Né? Então, por exemplo, assim, a gente pode montar uma clínica veterinária, e ele ser dono do seu próprio negócio, né, montar uma clínica Ou mesmo trabalhar para alguém que seja Mas assim, ele montar essa clínica Como que ele vai gerenciar, né, como que é fazer Não é assim, um curso de formação, né, de veterinário Ou um curso de como uh, você vai gerenciar um negócio Mas dentro desse princípio ele pode ter uma, um norteamento né, Uma noção de como vai ser uh, esse mercado de trabalho Porque na escola uh, onde eu atuo a gente procura trazer algumas palestras, algumas, uh, alguns profissionais da área e mostrar, olha, o caminho é esse, mas você tem que traçar algumas pedras. E essas pedras você pode fazer de diversas formas. Então, dentro de tudo desse âmbito, né, a gente consegue colocar o quê? O aluno também como protagonista. Ele como... É, uma das, né, das, né, das nortes né, que a gente fala da Escola P é o quê? O aluno sendo protagonista. Mas assim, é um trabalho difícil? Não é fácil, Por quê? porque ele já vem de uma perspectiva de vida onde ele não tem nenhum sonho, onde ele não tem nenhum, não almeja nada. Então a escola tem sim essa função de trazer para esse aluno a perspectiva de vida juntamente com o sonho que ele almeja. Né? Tem, tem que traçar os dois lados juntos, junto, claro. Não deixando de lado projeto de vida, não deixando de lado a pedagogia da presença, porque um exemplo de vida nosso, né, professor, às vezes são um espelho desses alunos. Né? Então, assim, a, o espero, a, alguns alunos até colocam a profissão de professor né, Sendo um projeto de vida deles Ou, né, ou, seja, ou montando um próprio negócio né? Então, eles, eles têm assim, esse, essa perspectiva de crescer na vida Mas, ao mesmo tempo, não sabe de onde tirar Professora, agora eu quero aproveitar essa oportunidade E até pedir para a professora compartilhar aqui Quando a gente fala da disciplina é, do empreendedorismo no ensino médio, a professora já consegue de alguma forma avaliar ou mesmo ter algumas experiências no sentido de saber que essa disciplina ela refletiu no mercado de trabalho em alguns casos ou mesmo ao menos que não tenha refletido praticamente falando, mas que de alguma forma também acendeu uma esperança no sentido de falar assim, não, realmente, esse é o caminho, assim que eu terminar o ensino médio eu vou seguir por esse caminho aqui. Olha, o Anderson, tem sim tem alguns exemplos, sim. né Práticos, inclusive? Não, é práticos, porque assim, ó, como eu dou aula numa escola estadual, né, de periferia da cidade lá de Araras, uh, o que, que vai acontecer? Por exemplo, tem as questões, como eu falei agora há pouco, do, do aluno utilizar o professor como um espelho, né, como uma reflexão, como um meio de vida. Por exemplo, uh, prático, né, antes do final do ano, né, uh, teve uma aluna que chegou e falou, falou, professora, eu me espelho muito em você. Eu me espelho muito em você, eu falei... Né, a gente indaga, nossa, mas eu, professora, estou te ensinando até uma outra... Falo, não, professora, porque, assim, o jeito que a senhora ensina, o seu meio, o seu... O, o você teve um projeto de vida, e é o projeto de vida que eu também quero. Né? Dentro disso, tem a questão de correr atrás, de empreender, de, né, de estudar, né, de ser aluno, de ser aluno, ser o protagonista, dele ser o... Não digo empreendedor em si, mas, assim, dele ser o protagonista dele dentro dessa sociedade que é tão concorrente. Então, ele saber o lugar que ele está inserido né, é muito viável. E essa aluna que me falou isso, ela só tem 14 anos. e Isso foi no começo do ano. No final do ano, ela continuou com o mesmo pensamento. Tanto é que ela escreveu uma carta né, de pessoal, né, colocando assim, que eu inspirava a vida dela. Professora, a senhora me inspira. Continue da mesma forma. Então, assim, é emocionante até eu estar falando isso, né? Legal. É, eu não vou citar o nome da aluna, porque é menor claro. de idade, é tudo complicado, mas assim, é uma aluna que eu percebo que tem um certo carinho. E é assim, não é só a professora Carolina que inspira, nós temos vários outros professores também, né? Que a gente tem aí, eu posso elencar vários outros exemplos. porque Diante da pedagogia da presença, né? Que a gente tem esses horários específicos com esses alunos, né? a gente consegue dialogar um pouquinho mais e esse diálogo que a gente vai ter um pouquinho mais com esse aluno, que traz esse aluno para a realidade, que traz o sonho desse aluno, que coloca esse aluno e fala, olha, você vai sair daqui do terceiro ano, mas você tem capacidade, você tem condições de estar tá cursando um ensino superior, ou você tem condições claro, de empreender, de abrir o seu próprio negócio, de conquistar o que você quiser, o mundo está aí, o mundo está livre, faça dele o que você vem entender. Nossa, que interessante. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora Carolina Gomes sobre o ensino do empreendedorismo é, no ensino médio. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente volta. Um minutinho só. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Fazemos escolhas todos os dias. E podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro.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 Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa sobre o ensino do empreendedorismo no ensino médio. E agora, professora, eu queria retomar o início desse segundo bloco, conversando sobre eu acho que o diálogo de dois elementos. né Primeiro, a questão do conceito da disciplina, da eletiva, da, do, do, do empreendedorismo propriamente dito, nessa né? disciplina. Porém, Pensando nos reflexos do autoconhecimento do aluno, como é que, no ponto de vista da professora, acontece esse diálogo e, claro, né, esse desenvolvimento? Então, Anderson, assim começamos a fazer, né, toda a questão do projeto de vida. O projeto de vida, o que, que acontece assim que começa o ano letivo? A gente vai começar o ano letivo agora em fevereiro, né? O esse aluno, são alguns professores, tá? Como é que acontece tudo? Estão alguns professores já têm aulas atribuídas, que é uma disciplina, né? E esse professor fica encarregado de cada sala. Ele está desenvolvendo individualmente com esse aluno o que ele quer, o que ele sonha. A gente vai falar, assim, na sala de aula, a gente fala muito em sonho, perspectiva de vida, melhor dizendo, né? E aí, com, essa, com, essa, com esse aparato né, que a gente tem, essa, dessa conversa com esses alunos, né, dessa disciplina dentro da sala de aula, a gente começa a nortear alguns caminhos. Né? Então, assim, e aí o que do projeto de vida nós temos daí o horário específico, que é o horário das eletivas que acontece, né? na minha escola acontece, né? acontecia na verdade, é, com duas aulas né? na, na semana. Né? E aí o que, que vai amejar desse projeto de vida se passa para esses professores de, da eletiva, esses professores da eletiva vão preparar. Né? Ou, ah, mas assim, ah, mas como que um professor por exemplo, de língua portuguesa, pode dar uma culminância, né? uma eletiva né? sobre culinária ou sobre gastronomia. Né? Normalmente, a gente pega algumas características também do professor, né? que fica muito mais fácil. Por exemplo, na minha escola, a gente tem também uma característica de uma professora que antes dela ser professora, né? que assim ela, ela precisou pagar a faculdade, né? então para ela poder pagar essa faculdade, para ela se sustentar, ela trabalha muito tempo como cabeleireira. Então, assim, já pegando-se essa questão, já, já, já elenca, né? Projeto de vida, algumas crianças, algumas é, adolescentes já pensando nessa questão da beleza, da questão de trabalhar com isso, né? Já vão para essa eletiva que essa professora consegue desenvolver, né? E dentro de tudo isso, tem umas perspectivas. E acontece muitas vezes, né? São durante seis meses que acontece, depois se interrompe, acontece depois. Você pode, o aluno vai estar mudando depois da eletiva, realmente para ele poder ver o que está acontecendo, Sim. né, e aí esse, esse aluno às vezes quer ficar matriculado na eletiva, porque ele vê realmente que é isso que ele quer, fala, não, não, eu pretendo trabalhar com isso, faz sentido para ele, exatamente, faz sentido para ele, porque ele fala, assim, mas tem muitos alunos que já olham para aquilo e falam, não, peraí, não foi bem isso que eu pensei, né, a gente tem que dar questões de várias Mas isso alunos. é positivo também, né, professora? Não, é positivo porque assim, Anderson, uh, o aluno, por exemplo, teve alguns alunos que falaram assim, ah, eu quero ser médico ou enfermeiro, mas na hora que teve contato com um profissional da área que uma professora chegou trazendo... E que disse que precisava ter contato com é, o sangue, é, etc. Falou, não, não foi bem isso que eu pensei, não foi bem isso que eu, né, nossa, mas eu vou ter que lidar com isso. Aí o enfermeiro, eu lembro até hoje, assim, o enfermeiro falou, vai, você vai ter que lidar com isso o tempo inteiro, nossa pensava totalmente diferente, ou almejava totalmente diferente. E aí esse aluno fala, nossa, agora eu vou tentar o quê? Vai ver o quê? Aí ele, ele começa a conversar com o professor, que também a gente tem a questão dos professores tutores né, nas escolas de Sim. integral, né? Que é onde o quê? O professor também que... A gente brinca tomar conta, mas é meu tomar conta. A questão do, do professor ser é um... não digo também a gente da guarda, mas é um professor que tenta ali carinhosamente aconselhar aquele aluno Aí, para outro lado, fala, olha, você não se deu bem, então, nessa, nessa letiva, tenta procurar outra letiva, né? Aonde você... Uma outra perspectiva que você pensava, que você sonhava, às vezes é essa que você vai se dar bem, né? Você não gostou da, da, da enfermagem? Ué, mas quem sabe você vai se dar bem na, em letras, ou mesmo sendo professora, que né, tem algumas letivas, alguns alunos que querem, né? Falam que querem ser professores, né? Que é a questão do espelho, Sim. né? educando, né? E é muito legal a gente pensar nisso, porque assim, uh, então a gente está ajudando, né, insignificamente ali, bem, né, uh, mas sim a gente está buscando, né, trazer sempre palestras, como eu falei, é, e, e trazer esse conhecimento de fora, porque assim, ai ah, professora, mas a senhora não é formada, né, realmente eu não sou formada em gastronomia, mas eu posso estar tá buscando... Alguém que Sim. venha falar sobre gastronomia, eu posso estar buscando uma nutricionista, eu posso estar buscando outras áreas ali, que esse aluno vai ter contato, não só a gastronomia em si, mas uma nutricionista, ela pode muito bem estar indo lá na minha escola e estar falando sobre o um assunto, falando, olha, juntamente com a gastronomia, montamos-se cardápio. E assim, é muito interessante, porque a gente colhe alguns resultados e é bem legal. Eu quero aproveitar e aprofundar um pouco, professora, essa questão desse diálogo, dessas ações multidisciplinares é, em relação, acho que há dois elementos, primeiro as propostas das, das, das disciplinas que são colocadas das eletivas, mais o recurso humano que está inserido, na escola uhum. e mais também o contato que esse recurso humano tem com a comunidade. É, quando a gente fala dessas eletivas, nós estamos falando de todos esses elementos juntos? Sim, porque assim, ó, a partir do momento que esse aluno ele tem contato com uma eletiva né, na escola, você tem o exemplo agora da questão da, da professora que levou a questão né, da maquiagem, da questão do autoconhecimento... Teve várias alunas, né? A maioria é tudo meninas, né? Tanto é que ficava na seletiva. E ela elas levaram para casa. Sabe? E assim, foi muito gostoso até receber, porque na reunião de pais, os pais vêm dando essa devolutiva. Olha, minha filha chegou em casa, falou sobre determinado assunto. Nossa, que interessante, que legal. E é legal também, Anderson, porque assim, além das palestras, né? que a gente tenta trazer com os profissionais da, da área, essa informação vai para a comunidade. E se é uma comunidade é, carente, né, automaticamente, alguns problemas que ali estão, eles já conseguem é, suprir, né, tiram aquelas dúvidas com aquele profissional quando vai para a escola. Né? Então, isso é muito legal, muito interessante. Sabe? É, tem, assim, é, é, é difícil. É um trabalho que acontece, não do dia para a noite. Não estou falando que o, a eletiva... Ela sim, ela vai começar em fevereiro agora, em março nós vamos colher frutos dessa letiva. Não é assim que funciona. Esse período, esse, esse processo que acontece, ele vai o período da letiva vai até o meio do ano, depois no meio do ano, conforme em agosto, depois vai até o final do ano. Então a gente vai ter dois períodos aí, aonde eu já tinha avisado, o aluno ele pode trocar ou ele, ou ele pode continuar, isso é esse é critério dele. Mas é muito interessante o que se esse aluno continua, claro, ele vai ter contato com outros profissionais da área, com mais situações. E dentro da comunidade, que a escola é parte da comunidade. A escola, ela, as pessoas entendem que a escola ela é uma questão inversa. Não, a escola ela é, ela tem que ser, ela tem que ser o quê? O espelho ali para essa comunidade. E essa comunidade, essa é uma comunidade muito carente, é onde ela apoio. Né? E as crianças também encontram apoio. Então, eu sempre falo, a escola tem que ser um reflexo, tem que ser uma área de conhecimento, tem que ser uma área altamente uh, preservada também. Porque a gente está falando de espelhos de vidas, comunidades, família, está todo mundo envolvido. É muito, é muito abrangente isso. Que legal. Bom, nós estamos conversando aqui sobre o conceito do empreendedorismo no ensino médio, nós vamos agora para o nosso segundo intervalo comercial e a gente volta na sequência, um minutinho só. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 É 100% celulares 100% celulares, assistência técnica e acessórios Peças originais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 Professora, quero tocar num assunto aqui é, relacionado à questão desta eletiva e queria que a professora pensasse um pouco sobre a questão é, do mundo do trabalho e a tecnologia que apresenta inovações todos os dias. A grande questão é, como a disciplina de eletiva ela dá conta dessas questões? Olha, o Anderson, é assim... Uh... A disciplina deletiva, né, a gente tem alguns aparatos que a gente pode dizer assim. Escola pública, né, Sim. e escolas particulares, escolas privadas, né? Claro, dentro de uma escola privada, você vai ter um aparato, né, totalmente diferenciado, tá, na medida, claro, do possível, das condições, também cada escola a gente não pode generalizar, né? Para estar tá passando esse tipo de disciplina para os alunos, né? Uh, já na escola pública, a gente, uh, eu brinco que nós somos professores de lutadores O que são ali esses professores? É, assim, diante das circunstâncias, diante de toda a situação que a gente vive né, questão de educação, uh, a gente tenta passar Por quê? Porque assim, eu falo que a educação você tem que amar primeiro Para depois você ser um educador Amar o seu aluno? Nossa, mas a professora só está falando assim que Tem alguns problemas, como é que eu vou amar o meu aluno? Não é bem assim. Amar a profissão, em primeiro lugar. Então, assim, nós temos a, a obrigação né, de estar tá passando para esse aluno as informações diante de toda situação, de todo problema que a gente vai ter numa escola. Claro, aparato tecnológico a gente tem. Nós temos lá televisão, data show, nós recebemos verbas para isso. Mas, às vezes, supre. Sim, mas às vezes também não supre né, as necessidades. Porque, como você falou, muda muito rápido. Né? Então, assim, uh, diante de tudo isso, né, eu falo que os professores realmente são alguns, uh, algumas escolas, tá? não estou assim, colocando a minha, né? a minha, sim. graças a Deus, a gente tem algumas coisas, mas isso é a realidade de outras escolas também, algumas escolas não têm esse aparato todo. Né? Eu estou citando, uh, eu posso colocar o um exemplo a minha escola? De certa forma, sim, claro, né? temos lá computadores, televisões, né? uh, notebooks, a né, disposição desse aluno, mas a gente sabe também que isso não é uma realidade dessa escola onde eu atuo, né, em Araras. Uh, isso é uma realidade ali, local de um determinado uma determinada escola. Mas, estar colocando no âmbito Brasil, né, isso já é um pouco complicado de se lidar. Tá? Sim. Eu queria uma análise é, da professora aqui em relação a números apresentados pelo IBGE, em relação às pessoas que estão desocupadas com idade entre 18 a 24 anos. O IBGE aponta aqui números na casa de 22,8%. Gostaria que a professora comentasse. É, no seu entendimento, esta disciplina de eletiva que estimula o empreendedorismo, ela pode contribuir para que esses números sejam reduzidos? Olha, Anderson, ela pode estar uh, tá reduzindo, tá? porque assim... Uh... Claro, a gente tem, quando a gente está numa sala de aula, né, a gente tem um leque de culturas diferentes, educações diferentes, é, enfim, diversos ali. Ao mesmo tempo que a disciplina eletiva, ela pode estar tá ajudando, sim, esse aluno, tem alguns alunos que não vai ser efeito de imediato, talvez ali passando os seus 24 anos, né, que esse aluno vai ter. E a gente pode olhar a questão da análise do IBGE, que é de 18, é realmente a idade que o aluno sai. Do ensino médio, né? E aonde de 24 anos é onde ele o que? Ele tá estaria, né? Terminando uma, uma faculdade, né? De três, de quatro a cinco anos aí. Então, assim a disciplina eletiva, ela vem para ele cá, ela vem para ele cá para ajudar, né? Mas também não é tudo. Eu falo assim, por que não é tudo? Porque a gente tem uma questão de estrutura de sociedade que, às vezes, esse aluno, ele não consegue sonhar. Não é só... A gente não pode colocar responsabilidade de tudo isso também na escola. A gente tem que colocar a responsabilidade também em problemas sociais que a sociedade está contextualizada, ela está colocada. Então, assim... A escola ajuda? Sim. Vai sempre ajudar? Com certeza. Mas a escola também não é tudo. Tem muita responsabilidade de governos, tá? Que fica em função desses governos colocar o a mais em cima disso. O estudar, a questão do IBGE, os dados do IBGE é muito gritante, 22% que você está colocando aí. E esse aluno, sim, ele pode ser ajudado. Ele pode, a gente ajuda ele a sonhar, a se colocar, a se pontuar, mas também a hora que o aluno entra numa outra realidade, né? por exemplo, uma escola que a gente vai ter de periferia, aonde esse aluno tem problemas sociais, a hora que ele depara-se, que ele sai do terceiro ano, que, por exemplo, ele não conseguiu passar no vestibular, ele não vai conseguir, uh, ou então ele tem que estudar, ou sustentar, trabalhar para sustentar a família, porque às vezes ele é o acréscimo dessa família, e como que ele vai fazer ele não vai conseguir, ele não vai conseguir concluir os estudos. E aonde que dá aí toda a questão da instituição, escola, todo o trabalho que a gente teve aí durante esses três anos da disciplina letivas, com projetos de vida e colocando sonho, a gente, falando de sonho para o aluno, que ele vai ver que a realidade é outra. Então tem muita função que fica a cargo, sim, do, do poder público, tá? tá? Tá almejando essa perspectiva de vida. Aumentando o quê? A realidade que você... mudando né, a realidade que você aluno está inserido. Senão, a minha, a, o meu sonho né, de transformar essa sociedade, de estar colocando esses projetos de vida em prática, ajudando esse meu aluno a estar em, em prática, não vai ser colocado, não vai ser feito. Né? Então, sim, te, pode ser mudado, pode sim ser ajudado, mas falta poder público, falta gestão pública, sim, em algumas situações. Professora Carolina Gomes, foi uma... Grande alegria, foi uma imensa honra te ouvir e um privilégio, eu diria, é porque eu acho que as questões que a professora traz aqui são questões muito esclarecedoras, muito pertinentes, eu queria demais te agradecer pela presença, pela partilha e queria aproveitar também, pedir para que a professora fizesse nesse momento as suas considerações finais em relação a esse riquíssimo papo que a gente acabou de ter. Olha, Anderson, eu que agradeço o convite, tá? Muito obrigada pela participação. Foi né? uma experiência e... positiva. Nossa, completamente positiva, né? Porque está falando sobre esse assunto e é um assunto extremamente polêmico, né? Porque a gente está tratando de ensino, é, novo ensino médico, né? Que vão ter os itinerados formativos. Vamos ter uh, algumas mudanças né, nesse, nesse novo ensino médio. Né? Nós vamos ter também algumas outras questões né, de mudanças né, que talvez ocorra aí na sociedade, mas é muito complicado. Eu queria agradecer imensamente também, né, falando a questão do, das considerações, o convite, né, a amizade que sempre Sim. tivemos. Né? Uh, queria também deixar aqui um grande abraço, um grande beijo né, para a minha escola, que é a PEI, né, Dr. Maximiliano Baruto, que fica lá na cidade de A de Araras, aqui na região aqui de Santa Bárbara, né, a minha diretora, meus gestores, né, enfim, agradeço todo o pessoal da escola, um grande beijo para todo mundo, porque sem eles eu não ia ser professora, Sim. eu falo que em primeiro lugar assim, eu tenho os meus alunos e realmente os professores me apoiando. E que te dão toda a estrutura e, e sentido, né? completamente, sabe, assim, a gente não vai conseguir ter um sucesso na escola, se não ter uma boa gestão, uma boa coordenação, uma equipe muito é, cativante, muito participativa junto. Sem isso a escola não funciona. Maravilha. Professora, mais uma vez, muitíssimo agradecido. Saúde, paz e que Deus abençoe sempre. Obrigada, Anderson. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você.